Alô, nossos seguidores que a partir de agora estão conosco, R Mix no ar. E a gente vai falar sobre a Cidasc, que é algo importante do estado de Santa Catarina, aqui no nosso município e também na nossa região. Com o um novo gestor que pela segunda vez assume a Cidasc, nós estamos falando do Fabiano Franco dos Santos, que conta para nós quais as as metas, o que é, como vai ser a sua gestão, o que ele pretende. E começando o que é a SIDASC e o que ela representa para a nossa região, para a nossa comunidade, principalmente. Fabiano? Bem, Márcio, a que é um braço extensivo da Secretaria da Agricultura. Hoje a SIDASC, ela trabalha praticamente com fiscalização em propriedades, em fiscalização de trânsito e, principalmente, fiscalização em, ag em agronegócio, nas frigoríficos, abatedouros, garantindo, assim, uma qualidade de produto que chega até a nossa mesa. Seria isso. 14 anos de casa, é a segunda vez que você está à frente na gestão da que aqui no nosso município, que ainda compreende Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. Como é que você pretende fazer essa gestão? É Monte Castelo, Papanduva, top Santa Terezinha, São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre. Bem, nós temos uma equipe muito coesa, muito bem preparada, todos competentes. Então, acredito que a equipe mesmo não deva ser mudado, né? porque o time está ganhando... Estamos trazendo resultados para o nosso público-alvo, que é o contribuinte, que é o consumidor. né? Então, eu acredito que isso não deve ser alterado. Agora, quantos planos, nós temos? Nós temos vários. É Um exemplo: nós temos a barreira de rechaço, que dentro da cidade existe duas dois tipos de, de, de, de barreira: a de permissão de ingresso com passagem, que fica aquele corredor sanitário na BR-116, e as barreiras de rechaço, onde que ela, os produtos que são proibidos em Santa Catarina, para essas barreiras, são rechaçadas. Em não não ser uma situação dessa. Porém, lá em 2016, 2017, não me lembro a data exata, quando eu estava como gestor também, nós fizemos uma ampliação naquele posto, preparando para uma possível mudança de barreira para a permissão de ingresso. E o gestor que me antecedeu, o Tiago, ele deu seguimento nesse projeto e nós vamos hoje ver se conseguimos mudar essa. Porque assim facilita até, vamos colocar até no valor final do produto para o consumidor lá no mercado. Fabiano, e as cidades que a nível de estado, como é que elas estão interligadas com outras regiões e aqui com a região que você comanda? Bem, nós temos hoje 19 departamentos estaduais, né, dentro do nosso estado. Cada um tem suas competências, só que a cidade é uma só. Nós temos respondemos a central que em Florianópolis, assim como temos os colegas que estão de Barreira, temos mais veterinários, recebem algumas orientações. Nós também temos que seguir as mesmas orientações. Então, nossa comunicação entre eles é esses 19 pontos que nós temos dentro do Estado, dividido entre vários municípios. né? E como é que é o expediente também, essa ligação com a comunidade, principalmente a nossa comunidade de frente? Exato. O, o, o, o Nós queremos trazer o consumidor, ou o produtor, ou até a agroindústria, para dentro da cidade E assim conseguimos levar a SIDASC para dentro da propriedade. Porque se no, o produtor não for bem atendido, não foi respeitado como deve ser, não há porque existir o nosso cidade que a nossa Secretaria de Agricultura. Então, o nosso atendimento dentro do departamento segue as regras da, normais de comércio, porém, se precisar de um atendimento, ah, deu um problema numa propriedade, e nós encaminhamos o veterinário independente de horário. Porque nós, como servidores, estamos para servir. não podemos estar aqui atrapalhando ou criando empecilhos para que não seja resolvido, né? Fabiano, no seu dia a dia, pela experiência que você mesmo tem, particularmente, com 14 anos, alguma sugestão que pode ser apresentada a nível de município ou aí na sua gestão, nesses municípios todos? Vamos colocar, então, aqui a situação de Mafra. Mafra é uma cidade maravilhosa, é minha cidade, apesar de ter nascido em Rio Negro, né? Mas nós somos já em conversa com a Secretaria da Agricultura para uma possível parceria com o município, né? Porque o município precisa. Nós temos aí o projeto de sanitarista júnior, onde que englobamos os colégios estaduais e municipais, é, incluindo essa educação sanitária para um futuro sanitarista júnior. né? Então, essa vai ser a nossa meta aqui, não só em Máfora, mas como em todos os municípios. Para as pessoas que nos acompanham nesse momento no rmix que mensagem deixar já nesse início de 2020, início da sua gestão? <risos> Como estamos vendo, o foco nosso é a pandemia, né? eu acho que eu não posso deixar de, de, de, assim como nós trabalhamos com saúde pública, não deixar de mesurar que todos devemos nos cuidar, de preferência máscaras, né? higienização, porque sem higiene a doença vem. Então, nos cuidar, pessoal, vamos nos cuidar porque a doença está pegando, está chegando e isso daí. Nosso muito obrigado à nossa conversa com o gestor Fabiano Franco dos Santos, do Departamento Regional da SIDASC, aqui no município de Mafra, mas com todos esses municípios que ele próprio já elencou, nessa gestão que se inicia em 2022, à frente da SIDASC, é a segunda vez que ele tem essa função, trazendo então melhorias para a, o município e para a nossa região, através da SIDASC, Órgão importante, como foi citado pelo Fabiano, para nossa região.